Olha só a imagem, olha só que vale sensacional, estou aqui na região de São Roque, aqui. muito sensacional aqui o visual, olha só que vale lindo, lindo demais, ó. olha isso, ó. olha o ângulo de visão, muito, muito, muito, muito bom, muito bonito demais. Estamos indo aqui para um outro lago. Continuando aqui com a nossa pescaria. Mas eu quero mostrar para vocês aqui essa visão: o visual desse local, desse ambiente. Vejam aí. Olha isso: que lindo. Sensacional aqui, pessoal. Lugar magnífico, maravilhoso. Estou vendo ali os urubus ali sentindo o cheiro de carniça alguma carcaça de boi está morta ali e eles já estão ali fazendo a limpeza que lhes é cotidiana bom, olha o visual hein? olha isso hein? aqui embaixo tem mais um lago e nós vamos tentar só uma vez que onde a gente estava, embora seja bem grande muito grande não pegamos bolhufas, nada. Tô Olha o lago lá, ó. Nossa. Velho. Olha ali, ó. Já tô vendo daqui o lago, hein? Coisa linda também, ó, no meio do mato. Totalmente selvagem aqui, ó. E a gente tá indo para lá fazer a nossa pescaria. Longe pra caramba, morro pra caramba. Mas eu estou indo aqui fazer essa pescaria nesse domingo. Domingo 30 de 1 de 2022. Estou chegando aqui no outro lago. Olha ele lá, ó. Olha aí, ó. O morro tá aqui. E a galera que tá comigo já chegaram lá. E eu ainda tô aqui registrando imagens. imagens para deixar registrado aqui esse local sensacional local esse magnífico hein então vocês estão acompanhando aí já já vou fazer imagens quando chegar lá olha aí olha que coisa linda que é aqui o gado gado solto aqui gado lago muito show, muito bom Muito bom Já já faço mais imagens